Aí pessoal, esse liquidificador da Mallory tava com um probleminha nessa chave de liga e desligar. Essa chavezinha aqui, ela fica nessa placa. Essa é a placa onde fica a chave que liga e desliga. O defeito é na placa, mas como a placa não tem para vender, não tem como trocar, consertar ela, aí então eu vou colocar adaptar aqui uma outra uma outra chave vou colocar outra chave aqui ela ficava aqui nesse lugar aí ela não tava ela tava não tava ligando o o liquidificador essa plaquinha aqui ó. ela tá ela tá ruim ela não liga não liga o, o liquidificador não tá não tá prestando ela tá ruim essa plaquinha aí aí eu vou adaptar aqui um uma outra placa essa placa aqui ó Esse aqui é um potenciômetro para ligar e desligar e aumentar e diminuir a velocidade. Eu vou colocar ele aqui. Ó. Ele vai substituir aquela placa. Vou fazer uma adaptação aqui nesse lugar para ele. Ficar encaixado aqui. Mas vai dar certo. Vou mostrar como é que faz. Vou colocar ele aqui. Pronto, tá aí pessoal, o liquidificador. A chavezinha tá já tá colocada, tá boa. Tá funcionando, tudo perfeito agora. Agora tá funcionando. Do jeito que, que era pra ser. Agora tá.. Eu tá aí a plaquinha que eu tirei. Ela não tá mais prestando. Vou jogar essa aí fora, tá ruim. Essa placa tá ruim. Agora aqui tá bom, a chave que eu coloquei ficou bom. Tá, tá perfeito, tá ligando e tá aumentando a velocidade. Agora ficou bom. Tá aí o liquidificador, voltou a funcionar, perfeito. Então é isso aí, quem, quem gostou, curte, comente, compartilha e se inscreva no canal. Valeu pessoal!